Galera Beleza aqui em Fala Matheus Primeiramente pessoal eu quero agradecer a vocês A se inscreverem no meu canal, a dar like nos vídeos Eu quero agradecer muito a vocês, muito mesmo Eu sei que o canal não está com uma frequência boa De visualizações e likes mas eu peço que vocês continuem assistindo, continuem dando like, compartilhe também para seus amigos que gostam de K-pop. É, se eu falo algum assunto que vocês não sabem, se outra pessoa talvez não saiba, manda para ela, compartilha para ela para que ela possa conhecer o canal, para que nossa comunidade cresça ainda mais. Então, bora falar sobre a Jessie? Bom, para quem não conhece a Jessie, ela não nasceu na Coreia, ela nasceu nos Estados Unidos, em New York. Ela é Americana debutou na Coreia com 15 anos e ela nasceu em 1998 e ela é uma das artistas mais conhecidas do K-Pop se você fala Jessie é, você vai pensar nossa, quem é Jessie? Jessie é aquela cantora americana que fez a música Price Tag? não, ela fez uma música, a Jessie que recentemente é Nunananá, que é muito famosa é, agora, que superou os charts aí, americanos e na Coreia também só que eu quero falar aqui, a reviravolta que ela deu na indústria do K-pop, pra... vou falar sinceramente pra vocês que a Coreia não gosta dela, a Coreia é, meio que odeia a Jessie pelos seus figurinos... Meio que sexualizados, seus figurinos mais ousados. Como um clipe dela que ela fez com o Jay Park, que ela tava quase nu assim. É, falaram que ela parecia... aquele nome, aquele nome que eu vou colocar na tela aí... Falaram que ela parecia várias coisas, compararam ela até com animais. Falar sobre isso é uma coisa muito triste, porque eu já falei que idols estrangeiros sofrem com muito preconceito na Coreia. Não é como se fosse um idol normal coreano. Mas continuando, ela tinha debutado solo, uma empresa não muito grande sim eu acho que ela nem é mais conhecida, eu acho. E recentemente ela um contrato com o Pinacho, que é o Psy, que você não conhece o Psy. Sai, ele fez a música Gangnam Style Que eu dançava e eu achava que aquilo era pop Mas eu nem sabia que aquilo era K-pop Já pensou em desistir da carreira dela Porque a Coreia não gostava dela A gente pode ver que Idols também acontecem isso, sabe? Como eu falei do vídeo recentemente da Jisoo Sobre a nova Jisoo que os idols são tão pressionados, são tão forçados em fazer coisas que eles não querem São é tantas personalidades que eles absorvem, sabe, neles mesmos E adequar aquela característica que os outros impõem neles, sabe Como se eu fosse um idol e a pessoa falasse Ele vai ser santo, ela vai ser mais fofa Mas continuando, a Jessie, ela não se adequa a esses padrões Ela e a Ruaz estão sempre assim, naquele patamar de dano Coreia, dance tudo, vamos lá. desistir desse padrão E eu sinto que a Coreia vai mudar Porque com certeza é, Pessoas trainees que veem a Jessie e a Hwasa Sem esses padrões coreanos Elas também vão querer adquirir essas coisas também É como se fosse uma influência Uma influência delas, sabe? Eu tô falando aqui que várias trainees podem se adequar a isso Como na música Dance the Night Away que a de Ryu, que uma performance estava bem morena, muitas pessoas criticaram, mas falaram que era parte do conceito. Mas aquela é realmente a verdadeira cor dela. Eu posso fazer um vídeo também explicando sobre a depilação dos idols, sobre o bronzeamento e a clareamento de pele. Bom, clareamento de pele é sobre conceito sabe? Clareamento e bronzeamento. É, a Jessie sempre continua plena, plena, maravilhosa. Mas os charts dela não são bem estáveis, mas as músicas dela sempre... Uh, vida, sabe? Quando a gente vai comer, a gente escuta Jess. quando a gente vai tomar banho, a gente escuta Jess. a gente pensa Jess na cabeça. E a gente não pode começar só nela, como a So -mi, que ela também é, não nasceu na Coreia. Ela saiu da Coreia, depois ela voltou, participou do Produce, participou do IOI, deu desband do IOI e aconteceu toda aquela coisa que todo mundo sabe que aconteceu sobre ela, né? E... O máximo que elas podem fazer é ser elas mesmas. Continuar sendo quem elas são. Eu sei que a Sami tem aparências coreanas. Ela é muito diferente da Jessie. Mas eu tô falando da Jessie. Não tô falando da, da Sami, tô falando da Jessie. Que a Jessie, ela... Tem que continuar assim, tem que ignorar esses conceitos, tem que ignorar essa coisa de padrão coreano. Quero falar aqui pra vocês, gente, que ignorem esses conceitos, ignorem essas coisas de padrões dos países. Ela realmente é uma guerreira, ela não tá nem aí pros padrões coreanos. A Pinachon tá sabendo, sabendo realizar os desejos da Jessie, porque ela fez um comeback é, esse ano e fez outro também, que é a Nambi. Ela tá sendo bem valorizada pela pinatti um, A Ryuna vai ter o comeback dela recentemente. Eu só não sei se o Down vai ter o comeback recentemente dele. Porque falaram que isso também seria só um upside, uma single. Mas tomara que seja um comeback. que Elas e eles ganham prêmios. Mas eu acho que... A Jess é conhecida na Coreia, ela tem um nome reconhecido na Coreia, mas não é tão forte. Porque se você chegar no coreano, que ele se impôs aquele padrão, você vai perguntar Nossa, você conhece a Jess? Nossa, aquela mulher, tal, tal. Sabe, é isso que eu quero falar pra vocês, gente. Então já vai deixando um like, inscrevam no canal, porque isso é muito importante para o vídeo. E pessoal, eu quero agradecer vocês por se inscreverem no canal, por sempre estar visualizando as coisas no meu Instagram, sempre me mandando perguntas no Instagram, sempre me ajudando, o canal crescer, e eu quero agradecer muito, muito, muito. Eu sei que esse vídeo, é, eu falei de vários assuntos, porque eu tô com essa ideia de fazer vários assuntos de vídeos, porque eu falei, ah, eu posso fazer um vídeo tal desse, posso fazer um vídeo tal desse, de cor de cabelo de idols, e clareamento e bronzeamento de idols, eu posso fazer um vídeo sobre, se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre, é, outras coisas de K-pop, eu posso falar pra vocês, mas eu acho que não faria muita diferença, porque eu sei que oito outros youtubers é, de K-pop já fizeram vídeo assim, como a Miyuki, o Fefu Kairis e o Keidan também já fizeram vídeos relacionados a isso. Então já vai deixando o like, escrevam no canal, porque isso é muito importante. E sério, compartilha esse vídeo para as pessoas, pessoal. Eu sei que eu posso estar tá me aqui, desculpa, mas compartilha esse vídeo, deixa o like, escreva no canal, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. Não se esquece do que eu falei. Então, obrigado por assistir esse vídeo.